A paz do Senhor, meus queridos irmãos, da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco e todos aqueles que tomarem conhecimento dessas informações, irmãos. A gente abordando, né, vendo um artigo do pastor Denis de Oliveira, com relação à igreja, em que ele pergunta quem é rebelde, quem sai ou quem fica. Ele abordando aquela questão né, dos irmãos, obreiros, pastores que saem de uma igreja para outra. Não é porque Deus falou ao coração, a gente sabe que muitos saem também porque são rebeldes, não é? Saem por conveniências, a gente sabe que existe isso. Mas irmãos, o que nós estamos vendo, principalmente na nossa igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, são obreiros, pastores, homens de Deus, crentes sérios saindo não por conveniência, não é? Mas por opressão, dissimulação, mentira, perseguição, da gestão atual da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco. Por, é, simplesmente por questões e vis, não é, situações vis, deploráveis, repudiáveis, provocadas pela liderança da igreja. E aí, irmãos, é muito comum nós ouvirmos na porta da igreja, ou nos corredores, uma conversa antiga tipo pastor fulano, obreiro, o irmão fulano se rebelou, causou divisão, virou dissidente. Esse tipo de conversa que a gente já conhece, que é fruto da cabeça de lideranças de líderes doentes. Líderes de várias denominações usam esses termos, irmãos, ou outros semelhantes para justificarem a saída de um obreiro ou membro de suas igrejas. Na nossa Assembleia de Deus em Pernambuco, a DPE, essas frases são comuns, principalmente por parte de líderes contaminados com uma enfermidade chamada aiutite aguda, que só existe na nossa igreja. Enfermidade altamente contagiante contagiosa, não é? enfermidade que vem adoecendo muitos obreiros e propagada pela atual presidência da, da IADPE por esses últimos 20 longos anos. Nós sabemos, irmãos, que desde a reforma protestante de 1517 aos dias de hoje, a maioria dos crentes já se deslocaram de uma igreja para outra. Isso é normal, afinal, as pessoas são livres não é? para ir e vir desde que não prejudique o direito alheio. Nós jamais defenderíamos, irmãos, a rebelião, até porque a palavra rebelar, ela, por si só, já denota em subordinação, desobediência. E aí é importante destacarmos que a primeira rebelião foi promovida por Satanás e foi a marca mais legítima de sua queda. E isso, irmãos, é, não quer dizer que os crentes devem aceitar todo tipo de ordem e orientação absurda de seus líderes, com as muitas ordens e orientações esdrúxulas que emanam lá do Templo Central da IADPE, em Recife, e se espalham por todo o estado de Pernambuco, contaminando uma geração de obreiros. Nas igrejas, meus irmãos, cada caso é um caso. Nós não podemos pegar todos os casos de transição de irmãos, obreiros ou pastores que mudaram de ministério, de denominação ou de convenções, e colocarmos todos em um só pacote carimbado com a palavra É um rebelado, fez rebelião e virarmos as costas para os motivos que os levaram a apitar por essa mudança. São muitos os motivos, inclusive, e entre esses motivos, nós destacamos que a maioria são provocados por líderes que há muito tempo perderam a chamada de Deus, tornaram-se lobos devoradores, homens necios, assassinos de almas. E o exemplo que temos na nossa Assembleia de Deus em Pernambuco, nesses últimos 20 anos, é muito claro, muitos irmãos e obreiros saindo para outros ministérios, por pura jactância, opressão, perseguição, dissimulação, hipocrisia e muita inveja por parte de alguns líderes da IADPE, principalmente aqueles que fazem parte da cúpula. E paralelo a essa triste realidade, meus irmãos, vivida pelos irmãos da IADPE, onde os membros sérios, que são a maioria absoluta, graças a Deus, não suportam mais a atual presidência. Vale aqui salientar, irmãos, que o Brasil tem um enorme complexo de denominações evangélicas, ou seja, o crente é livre para escolher uma igreja, para servir a Deus, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, são todos de Cristo, irmãos, e Cristo de Deus. Um planta e outro rega, e por aí vai, Deus vai dando crescimento. Determinados líderes doentes e hipócritas da IADPE, abram os ouvidos para ouvirem a verdade, estudem a Bíblia, ensinem a Bíblia, mas, por favor, senhores, vivam a Bíblia. Meus irmãos... A grande ironia de tudo isso é que algumas igrejas taxam de rebeldes os irmãos que saem de suas congregações para outras igrejas, mas os irmãos que deixam outras igrejas e se agregam a eles é porque Deus enviou. Ou seja, para alguns líderes doentes da Assembleia de Deus Pernambuco, a começar pelos da cúpula, quem sai daí IADPE é um rebelado, é um pecador, está desviado e caminha para a condenação eterna. Mas quem chega de outra igreja esse faz a melhor escolha e tem vida eterna garantida líderes hipócritas sepulcros caiados raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira vindoura em algumas ocasiões irmãos quando determinados líderes pastores presidentes percebem que não estão sendo correspondidos em seus devaneios em suas loucuras em suas atitudes viz pelos membros da igreja, quando percebem que estão perdendo a confiança das ovelhas, começam a lançar do púlpito da igreja sermões de duplo sentido, sermões maliciosos, aterrorizantes do tipo, abre aspas, a árvore vai balançar e os frutos podres vão cair. Fiquem ligados, irmãos! Ou seja, meus irmãos, para alguns líderes doentes da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco, quem saiu é porque era fruto, fruto podre, e quem ficou é fruto bom não sabem esses líderes não sabem não é loucos esses líderes loucos eles querem a todo custo irmãos esconder do povo e deles mesmos que quem está podre são eles infelizmente na assembleia de deus pernambuco nós temos alguns líderes podres da planta do pé ao da cabeça homens com pecados gravíssimos escondidos homens execráveis que se passam por homens de deus mas deus já os rejeitou Há muito tempo, estes maus líderes, irmãos, eles estão enquadrados no texto bíblico de Isaías 1, 6 que diz assim, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele coisas sãs, serão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. São muitos, irmãos, esses obreiros que fazem parte da cúpula, e quem pensa e age como eles, estão apodrecidos, homens podres de pecado. E continuam com seus sermões maliciosos e cheios de ira contra o rebanho do Senhor. Abre aspas. Eu vou empurrar vocês no céu. Só que há muito tempo perderam o rumo do céu. Estão vivendo no rumo das riquezas, da ostentação, do luxo e do poder. E continuam os seus sermões. Abre aspas. Rede social é lixo e ninho de urubu. São eles e seus parentes, os que mais usam as redes sociais. Ou seja, estariam eles se espojando no lixo e dormindo no ninho de urubu? Mas voltando, irmãos, à rebelião, o diabo não saiu do céu, ele foi expulso de lá, e o motivo todos sabem, ciúme e inveja de Deus. A rebeldia, amados, é caracterizada pelos viz sentimentos de ciúme inveja contendas, criadas direta ou indiretamente, por quem parece até mesmo ser muito manso e humilde. A rebelião, amados, é a síndrome de Lúcifer causada por ciúme e inveja. Foi exatamente o que se deu na vida de Coré, Datã e Abirão, que foram consumidos de ciúme e inveja contra Moisés e Arão. Portanto, meus amados irmãos, é loucura, é insensatez comparar os nossos irmãos obreiros e pastores que têm saído da IADPE com Coré, Datã e Abirão. E ainda mais loucura é comparar alguns líderes loucos e execráveis da nossa IADPE com os santos homens de Deus, Moisés e Arão. É verdade, irmãos, nós não estamos aqui querendo colocar não é, pano úmido na cabeça de obreiros e crentes relaxados. A gente sabe que existem pessoas relaxadas, pessoas iracundas, pessoas que estão na igreja só visando cargo, visando função, e aí quando são chamados a atenção pela liderança séria da igreja, essas pessoas se rebelam, saem da igreja, abrem congregação, abrem igreja com o intuito apenas de ganhar dinheiro, de desmoralizar o evangelho, a gente sabe que existe isso. No entanto, irmãos, no caso de muitos irmãos, obreiros e pastores que têm saído da Assembleia de Deus Pernambuco e a DPE, as causas são justas, como por exemplo, por não mais suportarem tanta mentira, perseguição e opressão de alguns líderes, segundo, para não continuar servindo a Deus de aparência, irmão, nós temos hoje na Assembleia de Deus Pernambuco uma geração de obreiros servindo e adorando a Deus de aparência. Pessoas que ocupam cargos, irmãs dirigindo o círculo de oração, oprimidas, tristes, com problemas sérios no lar. Terceiro, e para evitar embates ainda mais desgastantes com líderes loucos, tem muitos irmãos que saem da nossa Igreja Assembleia de Deus para não viver em contenda, irmãos, com gestores desequilibrados, homens perversos, homens maus. No livro de Atos dos Apóstolos 15, 36 a 39, Paulo e Barnabé tiveram certo desentendimento. Foi um para cada lado. Mas nem por isso um dos dois veio a se tornar rebelde, por não se aliar ou aceitar as opiniões um do outro, seja de Paulo ou Barnabé. Todos os dois, irmãos, continuaram sendo homens de Deus. Veja o que está escrito em Atos 15, 36 a 39... E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo... Aquele que desde a panfídia se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E aí fica a pergunta, será que foi a vontade de Deus ou não essa separação? Não se sabe, pode ter sido ou não. Mas Deus trabalha tanto na sua vontade e na nossa vida, como trabalha também, irmão, na nossa vontade. Muitas vezes nós tomamos decisões equivocadas, mas Deus trabalha. Na realidade, meus irmãos, o que está faltando em alguns líderes da Assembleia de Deus, principalmente aqueles que fazem parte da cúpula da igreja, é um pouquinho do espírito de humildade que atuava na vida de Paulo e Barnabé, para que se respeite e se perdoe entre si por uma causa bem maior do que os seus ventres, que é o reino de Deus. Na visão limitada da atual presidência da Assembleia de Deus Pernambuco, o gestor-presidente Ailton José Alves não depende de ninguém, ele é absoluto. Aí fica a pergunta, onde está? A aplicação do Salmo 133, tão citado e enviado por eles. Senhores líderes da Assembleia de Deus, Pernambuco, muito ao contrário dos valores ensinados e defendidos por alguns dos senhores, a Bíblia Sagrada nos ensina uma independência e liberdade em Cristo para fazermos a obra de Deus sem estarmos debaixo do jugo do homem. Isso nos é claramente mostrado quando Jesus. Não se agrega a mercenários denunciando publicamente os vendilhões e negociantes do templo, cujos únicos motivos de estarem ali era pelo dinheiro. E isso está acontecendo na Assembleia de Deus em Pernambuco, irmãos. São verdadeiros vendilhões e negociantes do templo, conforme João 2,15. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, os espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas líderes corrompidos e desviados da Assembleia de deus pernambuco jesus está espalhando o dinheiro que vocês têm adquirido tem espalhado as fichas dos cambiadores e tem derrubado as mesas que os senhores têm ornamentado para o seu viu prazer e deleite é mostrado também irmãos quando jesus denunciou e desmascarou publicamente os escribas e fariseus hipócritas que pensavam servir a deus com suas vestes talares e Jesus os chamou de sepulcros caiados publicamente. Mateus 23 e 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. E nesse mesmo capítulo 23, nesse sermão tremendo em que Jesus enquadra os pastores da época, os líderes do povo de Israel da época. Jesus os chama, dentro desse discurso, no capítulo 23 de Mateus, os chama de condutores cegos, insensatos, cheios de imundícias, cheios de iniquidade, serpente, raça de víboras. A verdade, meus irmãos, é que alguns líderes jaquitantes da IADPE querem a todo custo impor sobre os membros da nossa igreja um jugo puramente humano baseado muitas vezes em decisões até diabólicas. Mas o tempo de loucura e enganos desses homens está chegando ao fim pois estão sendo combatidos, repudiados e denunciados pelos obreiros e crentes sérios da nossa igreja. Pois o mau cheiro, irmãos, das ações desses homens, dessas ações humanas e até malignas, está incomodando as narinas de Deus. O jugo desses líderes jactantes da IADPE, além de pesado, é podre, é fétido. Imaginem, irmãos, se o apóstolo Paulo fosse seguir a risca o jugo, do, o jugo dos líderes da igreja em Jerusalém. Por ocasião da sua primeira viagem missionária, Atos 16, 6 a 10. Veja o que diz o texto. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitinha, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amados, se Paulo tivesse seguido a risca o julgo, ou seja, as determinações, a ordem dos pastores de Jerusalém quando enviaram para a primeira viagem missionária, a igreja de Filipos não havia sido fundada, conforme narra o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Por duas vezes, irmãos. Paulo tentou cumprir o itinerário estabelecido pelos pastores de Jerusalém, mas o Espírito de Deus impediu Paulo. O que está faltando, irmãos, em alguns líderes, principalmente os da cúpula da Assembleia de Deus Pernambuco, é sensibilidade para ouvir a voz de Deus e entender que da mesma forma que Deus fala com eles, se é que ainda fala, fala também com os pequenos. É interessante destacarmos, irmãos. Que alguns homens de Deus, que saíram da Assembleia de Deus Pernambuco, não saíram como rebelados. Se alguém rebelado contra o reino de Deus, são os líderes, opressores, hipócritas e perseguidores que ficaram, principalmente os da cúpula entre tantos homens de Deus que saíram da IADPE e que hoje, inclusive, estão dirigindo igrejas como Assembleia de Deus Betel, Assembleia de Deus Campo Jordão, Assembleia de Deus Ministério Adoração, entre outras. Nós queremos destacar a grande obra missionária, irmãos, realizada pela Assembleia de Deus Ministério Adoração, fundada na cidade de Limoeiro, Pernambuco, em 22 de 10 de 2015. A Assembleia de Deus Ministério Adoração está hoje com apenas três anos, e já está em 23 cidades no estado de Pernambuco, com várias congregações, com uma obra missionária já em cinco países, sendo três congregações na Argentina, missão em Angola, Moçambique na África, na, em Portugal e Alemanha na Europa, e fazendo parceria com dois países, Índia e Filipinas na Ásia. E esse, irmãos, é só um exemplo entre tantos. Aí fica a pergunta, seria isso uma rebelião? Claro que não, irmãos, mas na cabeça doente, enfermada pela jactância e hipocrisia de alguns líderes da IADPE, isso é rebelião, mas não na cabeça do dono da obra, que é Deus, pois ele está aprovando os homens e mulheres de Deus que saíram da Assembleia de Deus Pernambuco, está aprovando essa tão grande obra, ao mesmo tempo que está reprovando as ações humanas e até malignas da presidência da, da IADPE, tudo isso para a nossa tristeza. Pois com isso, irmãos, a nossa igreja tem sofrido muito. Sem dúvida, Deus está trabalhando nas outras igrejas, irmãos. Sem nenhuma dúvida, Deus está trabalhando nas outras igrejas e fazendo-as crescer com saúde enquanto a nossa IADPE apenas incha pela soberba, dissimulação e hipocrisia de alguns líderes que são verdadeiros sepulcros caiados. Atenção, líderes doentes da Assembleia de Deus Pernambuco, abram os ouvidos para ouvir a verdade mais uma vez estudem a bíblia ensinem a bíblia mas por favor eu imploro vivam a bíblia pois em nossa vida cristã devemos servir a deus em espírito e em verdade com liberdade não conforme os viz pensamentos e atos de alguns líderes quitantes arrogantes autoritários tiranos facciosos dissimulados hipócritas mais amigos dos deleites deste mundo como riquezas, ostentação e poder, do que amigos de Deus. Homens amantes de si mesmos, verdadeiros assassinos de almas, cujo fim destes nós bem sabemos qual é. Que o nosso bom Deus continue abençoando a sua igreja no Brasil. Que Deus abençoe a Assembleia de Deus Pernambuco e nos livre dos líderes maus. Fiquem na paz e que a bênção de Deus, ela permaneça sobre a sua igreja para todo sempre. Amém.